Hoje a gente vai falar as nossas 5 coisas que todo mundo gosta e a gente não E aí meus Cook Monsters mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Eu sou Otávio Sage, eu é Manuela Daria e vocês estão aqui no Leite com Biscoito Hoje a gente decidiu gravar um vídeo dizendo pra vocês as 5 coisas que todos vocês provavelmente gostam e a, e gente, a gente não, não. Eu também te odeio, mas são coisas... Coisas que, na verdade, eu não consigo entender porque as pessoas gostam. Exato. Ou a gente é diferentona demais pra gostar das coisas. Eu não sei. Não há uma explicação. Deve ser a genética. A primeira coisa que todo mundo gosta e eu não consigo gostar é a batata frita do McDonald's. Gente, eu acho muito ruim mesmo. Ela parece um papelão. Ela é toda oca por dentro. E se ela... Toda oca por dentro. E se ela... É. Se eu... ela esfria um pouquinho, fica horrível Pra mim a diferença de comer a caixinha que ela vem e ela fria não é nenhuma Pegue elas, todas elas vão ser ocas, finas e esquisitas Não gosto A segunda coisa é sonho de padaria Eu juro que eu não entendo, aquele negócio tem gosto de água Tipo, as pessoas ficam ah, que delícia, esse sonho Eu fico tipo, delícia o que? Tem gosto de água, cara é. Assim, a única parte boa é você se lambe o açúcar e deixa o sonho com amiguinho. Caneta. Oh, que borca! Eu não consigo gostar de Bob Esponja. Não consigo. Eu acho o Bob Esponja em si um personagem muito retardado, muito idiota. Nada contra. Personagens retardados, idiotas, até porque Eu gosto de Hora da Aventura e tem muitos personagens retardados lá Mas eu não consigo Eu acho Bob Esponja irritante é... Insuportável Meu é... Deus, não consigo Não consigo gostar de Bob Esponja A terceira coisa, eu acho que eu vou ser xingada Assim, pelo mundo Mas vocês vão achar um absurdo Mas É coxinha Assim, nada contra Tem até amigos que são Paz, assim, eu acho que é uma coxinha é uma coisa meio superestimada. Assim, eu acho que tem salgados melhores. Não vou citar nomes porque senão já vem me falando e falando assim: ah, mas não tem nada a ver. Coxinha ah, é melhor que tem salgado. Então eu vou ficar bolinho calada. Bolinho de queijo. Tô dando nome aos porcos mesmo. Bolinho de queijo é muito melhor que coxinha. Só acho. Ainda mais quando é aquele bolinho de queijo que vem com, aquela, com aquele negocinho crocante em volta que é feito com macarrão. Macarrão. Meu Deus! Muito melhor. Ah, é bem melhor mesmo. Muito, muito melhor. melhor, gente. Empada é também é bem melhor. É nossa. Bem melhor. Nossa. Empada, nossa. Limpada de frango. É, de frango, porque aquela de palmito é ruim. Palmito... Só vem é. palmito com a pereza não Concredo. Uh. E por último, a gente vai ser vaiado pro resto da não vida. Não menos importante, e eu digo que deve ser genético. Vocês estão preparados? <risos> Estamos, capitão! Está... Brincadeira. dias pra cima, gente. Esrofei os tambores. Você uh. vai falar? A gente fala junto. Vamos falar junto, vai. Tá. Dois, três, Senhor, Senhor dos Anéis! Anéis. Não! Gente, eu não <risos> consigo, eu juro, eu tentei muito do fundo do meu coração, mas eu sempre durmo no cinema quando eu vou. Eu não consigo terminar nenhum no filme. No caso, quando tinha, né? Nos é, tempos. é péssimo. Nossa, gente, não dá. Eu já tentei milhares e milhares de vezes, assim, tipo, eu sempre durmo nos 15 primeiros minutos não dá. do filme. É muito monótono, é muito mas chato. Que a gente fica... Tenho que reconhecer que tem personagens que, assim, até são legais. Eu acho que se o filme fosse só do Legolas, por exemplo, seria um filme muito legal, entendeu? Mas não é o caso. Eu tenho uma amiga que parece o Legolas. Uma amiga? Nossa! Oi, é Joanna! Que, <risos> é que... <risos> é que andrógena, é que diferentona! Mas, enfim, é uma coisa que nós dois não gostamos, Senhor dos Anéis, é uma não, coisa, tipo, não é muito legal. Não enfim... que a gente odeie, a gente só não gosta, que não, é assim, a gente né? não consegue. Tentou, do fundo do coração a gente tentou pra não ser diferentona demais, mas não deu certo, não rolou e acontece. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar os comentários de vocês aqui embaixo, porque eu gosto muito de saber o que vocês estão aprontando. E agora que a Manuela tá por aqui, ela também gosta de saber os comentários de vocês. Então, mais uma coisinha, eu já tenho dito em alguns vídeos, é que. Vocês aí, se tem algum problema, alguma psicopatia, corre lá no blog do canal e me manda um e-mail. Ou melhor, manda um e-mail pra gente, contando o que aconteceu, que a gente vai gravar um vídeo tentando resolver o seu problema aí. É isso aí, até a até próxima, próxima e falou!